16, no versículo 19 até o versículo 31. Eu não vou ler o texto aqui para hm, pouparmos o tempo, quero fazer um vídeo curto, mas vou, vou já diretamente uh, aplicar ou explicar o que, o, que, o que os dois homens representam hoje em nossas vidas. O que certo homem rico uh, representa em nossa vida e o que Lázaro o um mendigo representa em nossa vida. Eles, os dois, o homem rico e Lázaro, representam dois estados de consciência. O estado externo, que é o nosso corpo, a nossa carne, juntamente com os cinco sentidos, e o estado de consciência interna ou espiritual da pessoa que é aqui representada pelo Lázaro. Quando a consciência ou, o nosso, ou a nossa percepção, o nosso foco, ou a percepção da pessoa está nas coisas externas e materiais desta vida fazem com que o homem expresse os atributos da mente, do pensamento e do corpo por meio das vias dos sentidos então essa consciência nas coisas materiais se apropria de todas as forças do homem deixando o homem interior ou seja, deixando o espírito que é representado por Lázaro aqui morrer de fome na porta da consciência. Na passagem bíblica uh, diz que uh, esse homem, uh, mendigo Lázaro, ansiava comer os restos que sobravam da mesa do homem rico. E ele estava sempre sentado à porta deste homem rico. A porta aqui é na porta da consciência. Ou seja, a carne era muito orgulhosa, o ego é muito orgulhoso, quer tudo para ele, o ego quer, é, quer se deleitar de tudo e não dá atenção para as coisas do espírito. Hoje nós vemos isso no mundo. As pessoas não querem saber de nada que, que, que é de Deus, só querem... É, cuidar das coisas do corpo, é representado pelo homem rico, que se vestia de púrpura, né? de linho fino. Este homem comia e, e, e não, não, não se preocupava com Lázaro, o homem mendigo que estava assentado à porta deste homem, ansiando comer os restos. O resto é a atenção na consciência, da pessoa. O homem rico representa aquela consciência da alma que se deleita e tem prazer nas coisas materiais deste, deste, desta vida, deste mundo, dominando e usando a substância e a vida do corpo pelos cinco sentidos, enquanto que Lázaro, que é representado aqui pelo mendigo, representa... Uh, aquela parte da alma que deseja e tem prazer nas coisas espirituais, mas que por causa do ego ou do egoísmo do corpo, o homem do pecado, né? o homem do pecado, os cinco sentidos, está então com fome, desejando ou ansiando comer os restos da mesa do homem rico e assentado à porta deste homem rico, a porta da consciência. Qual é o significado do desejo do mendigo de se alimentar com as migalhas da mesa do rico? Qual é o significado do homem interior, que é o espírito, anseia pelo sustento do pensamento do homem? O pensamento do homem tem que receber a palavra de Deus para alimentar o espírito. Mesmo a menor porção da atenção do homem exterior, que é o corpo, ou os cinco sentidos, são as migalhas que caem da mesa do rico, mas não servem para nutrir ou sustentar o homem interior, o espírito. O espírito é sustentado somente com a palavra da verdade, do amor divino, que é Deus, que é Cristo em nós. Nós não conseguimos fortalecer o nosso espírito, não conseguimos alimentar o nosso espírito vestindo-se bem, comendo bem, é, desfrutando das coisas materiais deste mundo. É, nós acabamos miseráveis se continuarmos nesta senda, pensando que vestir bem, comer bem, e, e desfrutar das coisas, da carne, é tudo. Engana-se quem pensa assim. Nós precisamos alimentar o nosso espírito. E isto só é feito com a palavra da verdade de Deus, que é Cristo. Nós temos que meditar na palavra de Deus. É, Jesus disse assim, não sou do pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós precisamos comer. É, nos alimentar é, da, dos alimentos naturais, né, que são é vegetais, arroz, massa, pão, uh, e frutas, enfim. Mas precisamos também alimentar o nosso corpo, o nosso homem interior com a palavra de Deus, a palavra que procede da boca de Deus. De outra forma, estaremos a nos enganar pensando que temos vida quando uh, esses alimentos não trazem, não, não proporcionam vida, a verdadeira vida, a ciência que é aqui conotada ou representado pela árvore do conhecimento do bem e do mal, ela te diz que se você quiser saúde no teu corpo, você precisa ter uh, alimentares eh, vegetais, de frutas, desse tipo de, de de de alimentos e ele vai fortalecer o teu corpo. É verdade. Nós recebemos vitaminas proteínas, minerais, né, através desses alimentos, que Deus também, quem criou, colocou aqui na Terra, para alimentar o nosso corpo físico. Mas o nosso corpo espiritual precisa da palavra de Deus, porque se alimentarmos o nosso corpo físico e recebermos todas essas proteínas, minerais, é, é, destes alimentos naturais, mas não alimentarmos o nosso espírito, o nosso homem interior com a palavra da verdade, a palavra de Deus, nós estamos, uh, estamos, estamos fadados ao erro, uh, ao engano. Estamos a viver a partir da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você vai conhecer que este tipo de alimento te, uh, te dá sustentação, dá sustentação ao teu corpo nesta certa área. É lógico. Mas isso não é tudo. Nós precisamos também da palavra, da verdade, da palavra de Deus para sustentar o nosso homem interior, o nosso homem espiritual. No seio de Abraão. O seio de Abraão representa o lugar onde o mendigo foi levado quando morreu, ou seja, representa o estado de alegria ou felicidade celestial dentro do homem. Isso é aqui na Terra. Você já vai experimentando esse estado de alegria e felicidade quando o reino de Deus vier para sua vida, quando, quando tu entras no reino de Deus. Tu entras em vida. O reino de Deus eh, não é comida, não é bebida, não é vestuário, não é nada disso. O reino de Deus é paz, alegria e justiça. Então, você experimenta já uh, o reino de Deus aqui nesta vida, enquanto você estiver neste corpo, você entra para o, o, o reino de Deus. A angústia e o tormento da alma egoísta representada pelo rico ou pelo homem rico... Um, Uh, representam aqui aquele desejo de expressão dos cinco sentidos que continua na mente da pessoa após a morte do corpo, ou seja, o desejo do prazer sensual sem corpo para se expressar levamente a um estado de tortura e angústia. Quando a pessoa acostuma o corpo dele a, a, a se deleitar das coisas, do, dos prazeres do ego, né, dos cinco sentidos, os prazeres sensuais eh, da comida, do vestir bem, eh, das coisas materiais quando ele perder esse corpo, quando ele morre, perde esse corpo, da Terra, o corpo, o homem veio da Terra, da Terra ela volta, então é desintegrado o corpo, a alma continua com aquela sensação uh, sensual dentro dela, de querer vestir, de querer expressar o ego, mas a verdade é que ele já não tem o corpo, que é o meio, o canal para expressar esse corpo, então isso aqui é representado pela tormenta, ele é atormentado, atormentado porque porque habituou, acostumou Uh, treinou a alma a se comportar desta forma a pensar com rancor acerca dos outros ele agora quer uh, manifestar isso, isso, tudo isso ali que ele treinou enquanto esteve aqui em vida mas ele não tem um corpo para expressar isso então ele é atormentado qual é o portal que divide a natureza espiritual do corpo durante a vida terrena do homem qual é o abismo intransponível que os separa completamente o ego, ou a personalidade, é a porta de entrada entre as duas fases da natureza do homem. O, homem, o, o, o grande abismo é o abismo causado pelo afastamento da consciência corporal do corpo, né, da consciência material local de união de todos os atributos do homem Então eh, há, este, há este distanciamento quando Abraão disse que há um abismo entre vocês que estão ali daquele lado e nós que estamos aqui deste lado os cinco irmãos representam, porque o homem, o homem rico disse, olha, pai Abraão, manda então Lázaro ir ter com os meus irmãos lá, eles, eu tenho cinco irmãos lá, para quê? Para pregar para eles que este lugar onde eu estou é de tormenta, para que eles não venham para aqui, para este lugar, manda Lázaro ir para lá. E Abraão diz, não, eles têm, eles têm lá os profetas, têm a lei, a lei tem Moisés e os profetas. Moisés representa a lei, os profetas representa as escrituras, a palavra de Deus, as profecias. Eles têm ali alguém que prega a palavra de Deus. Como agora eu estou aqui a pregar a palavra de Deus para ti aqui a trazer esta palavra então eles têm, não precisa que Lázaro vá até eles é, que ressuscite e vá até eles porque eles têm ali alguém para pregar para eles tem a lei e tem os profetas os cinco irmãos então representam os cinco sentidos eh, Moisés representa a lei moral e os profetas representam a lei espiritual. Ou seja, os sentidos do homem devem ser transformados sob a lei antes que possam ser, antes que possam se tornar eh, dignos de, de, de perseverar. Eh, nós, Deus nos deu os recursos todos necessários para treinarmos. Lembre-se que nesta vida nós viemos para um treinamento, uma missão, um propósito. Eh, esta vida não é tudo tudo eh, será lá na eternidade com o Pai. Só que muitos pensam que esta vida é tudo. Então, eles não querem saber de Deus. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Jesus disse isso está no livro de Marcos, capítulo 4, no versículo 35. Naquele dia... Ao anoitecer, disse ele, disse Jesus aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Vamos atravessar para o outro lado. Atravessar para o outro lado representa a passagem do ego, ou eu sou, a identidade espiritual, a mente de Cristo, em, nosso, uh, em nossa mente consciente, que é a mente lógica e a mente racional, a mente que pensa, que faz, que discerne, para o subconsciente, para a mente subconsciente, a mente da memória, a mente do depósito dos nossos pensamentos, a mente onde é depositadas as experiências passadas da nossa vida, né? tudo que nos aconteceram estão armazenadas ali. E a gente, uma hora ou outra, tem lembranças daquilo. A gente revive aquilo através da tela da nossa, dos nossos pensamentos. Quando adormecemos, nosso centro de atenção é transferido do plano externo para o próximo plano interno da consciência, ou seja, é, atravessa para o outro lado da mentalidade, que é a disposição mental. É o que Jesus estava dizendo. Nós precisamos atravessar, encher o nosso subconsciente com a palavra de Deus. Lembre-se que aqui na passagem disse: naquele dia, ao anoitecer, anoitecer tem a ver com trevas, escuro, não tem luz. E, e, e anoitecer tem a ver com ignorância espiritual. Então, disse ele aos seus discípulos vamos atravessar para o outro lado. Nós precisamos sair da ignorância espiritual, da falta do conhecimento espiritual para o para a luz, para a revelação da verdade, da palavra de Deus para as nossas vidas. É o atravessar para o outro lado. e Davi disse no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 11, que eu guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Aqui o coração é o subconsciente, nós precisamos eh, plantar a palavra de Deus em nosso coração, no nosso, no nosso, na nossa mente subconsciente, a mente das memórias, o depósito do nosso pensamento e onde nós também armazenamos as ah, experiências passadas. Só que essas experiências passadas armazenadas ali, muitas das vezes, é rancor, ódio, falta de perdão, eh, o mal que te fizeram, e isso faz mal o corpo. Então, precisamos plantar a palavra de Deus ali para arrancar todas essas memórias que não interessam, para que a gente seja livre e tenha vida, a verdadeira vida, a vida de Deus em nós, que é Cristo, que é a palavra de Deus, que é a revelação eh, da pessoa do nosso Deus, que é Cristo. Cristo é a imagem verdadeira, física, do Deus invisível. Eh, queres conhecer a Deus, queres ver Deus, veja Deus em Cristo Jesus. Cristo Jesus é a imagem verdadeira do Deus invisível, do Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, ficamos aqui hoje. Esta é a palavra que eu trouxe para todos vocês. Espero que vos tenha abençoado, esclarecido alguma dúvida. E até mais logo, até mais amanhã, se Deus quiser. Shalom.